E aí, RetroGamers! Tudo bem de bom com vocês? Chegamos aqui no nosso querido quarto episódio. É quarto né? não é, nem sei, mas é. Estamos no quarto episódio. É, é quarto ou ok. é quarto. Estamos aqui no nosso quarto episódio. A gente se confundiu porque a gente tá gravando. Seguido, um seguido do outro. Porque ele já veio aqui me visitar aqui na minha casa, a gente aproveita e já grava tudo, sabe? É, vamos pegar por up. Eu escutei naquela fase que é o demônio. Yeah. Mano, a gente vai entrar numa das piores fases que eu já fiz. É. Ó, oh, vamos ver o que acontece se cada um entrar em can... Ah tá, a gente já viu. É, já viu. Eu... Mas só pra mostrar, né? É, só pra mostrar. Eu vou pegar aqui primeiro. Olha, eu vou pegar o de sempre. Eu vou pegar o nosso... Eu, eu vou acabar com o meu Ui, Adeus. Ó, oh, vamos em Mas é tão bom assistir essa série de Sunsuitos, não acho. É. Não acho, fala a verdade. É. Oh, aí tá. Olha só. Pera aí. Por que eu posso assim no som aqui? Você tem que ninguém use. Eu não faço a menor ideia. Ou pra pegar eu... Tu pegasse? Não. Não. Tu pegasse? Você tá com ali e esse aí que eu peguei isso. Eu tô. É tu também suíte. Pera, pera, pera, pera. Eu vou aproveitar e vou arrumar o. Eu não quero mais usar o shield. Eu gosto dele. Tá tipo aí, pegar a minha reserva. Peraí, peraí. Eu é que eu tinha pegado o power aqui errado. Se eu pegar minha reserva eu pra eu não ficar com, a, com o shield que, sabe como é que é? É. Ô oh, mano, é bom o Shiu, sabe? Só que. Tipo, não tem quando ele começa a girar. Esse. Ele não para.. Ah. Ele não para mais, mano. Qual oh, é? Peraí. Quando falar já, tu entra três e já na cabeça do Mario foi <risos> Tá, beleza. Fase normal ou secreta? Essa aí, secreta. Algum, algum de nós vai ter que tomar maior cuidado. Sim. Mano do céu. Alguém... Oh, pera. Ah. Eu não precisa esse bicho. Não, nunca precisava. É porque tem uma fase no Mario 3 que... Ui! Tu nunca notaste a referência dessa fase, cara? Não. Tem uma fase no Mario 3 que é assim, tem uns gloom e tem uma parede de blocos. Tá, agora tá no, na minha vamos frente. fazer a assim, Tu né? Tá na minha Tá, vai, vai ali, vai ali. Ó, cor em cima de mim. Em cima de mim. Ou não. Eu vou pegar umas moedinhas aqui. Dessa vez as moedas vão ser útil. Aí é só tu correr e dar uma abaixadinha. Eu é. Não! Ufa, mano! Ah! <risos> <risos> <risos> mano do céu. Oh, imagina se esse jogo tivesse Framing Far, mano. A gente tava na primeira fase ainda. <risos> mano. Eu, sem comentários. Meu deus. Ah, não tem vida, fodeu. É, é o que eu tinha visto, mano. Mano, por que eu tô morrendo tanto? Como é que eu morro tanto, mano? E olha que eu sou no bom aqui. É verdade. Ultimamente, sei lá, mano. Eu não tô muito bom. Eu era bom no Counter Strike, né? No CS. Eu tô no bando agora. Não sei por que. Certo é pelo tempo, né? Eu acho que é pelo tempo? Eu parei de jogar, daí eu comecei a... Ficar mais ruim, sabe? Depois eu jogava God of War. Ah! Depois eu jogava, eu comecei a jogar God of War e tal, eu era bem bom, eu já zerei até no Final Hard Hard God of War. Fiquei ruim. Daí eu jogava Black, um monte de jogo de arma, fiquei ruim. Pô mano, que droga. Na verdade é a falta de costume de jogar, né? É. Tá ligado que isso tu corre por lá, se mesmo, já dá. Né? Pega ali a... O poder, é só mamãe. pra enrolar mesmo. O que? Só pra enrolar o vídeo. O vídeo? Não dá pra ir direto. Ah mano, de uma vez? Isso. Nossa mano, que droga. Oh, por que quando a gente se diverte tem tenho que passar rápido, É uma desgraça, isso. Será que eu ativou, não? Eu penso que Não é. Aí é só tacar o bicho desse daí né? Que Me deu. Aí, aí a nossa chance de ganhar a vida. Aí ó, esqueci esse. Pega todas essas merdas, vai. Oi! Oh, yeah. Não, só tenta não morrer, né? Tenta não perder power eu também. Aí vai, vai, só mais uma, só mais uma. Ele tem. Calma meio. aí, não respal até eu matar essas merdas. Aí, mais uma vida. Aquele Guma não outra Deixa posso? Pode. Ah, finalmente. É tão bom poder dar Peraí, aí, fica parado. Só pra pegar o Power -Up. Sabe como é que é dar onde um dividir, né? É, eu levo. Aí, os amigos com o Parece o desenho animado do Mario. Eu entendi. É que os Power mais usam, né? É. Eu já fiz isso. De... Ui! Eu já sabia que é isso. Oh. Holy shit! Ah, sumiu. <risos> sumiu! Vocês não entenderam, né? Não ah, acho que sim, né? Entendi. Ui! Oh, pior que até agora eu perdi o um par Tá preparado? <risos> não! Essa. esse é.. Esse negócio de falar até agora eu não sei o que é. É. Esse é o. que é um teste pra falar com Não! Gente. No GOD, PLEASE, NÃO! Faleceu. Eu falei, cara. É só o cara falar. Não? Eu até agora não vi de follow up. Ele vai lá e morre! É sempre assim, mano, em todos os jogos. Em TODOS os jogos. Nunca diga uma coisa positiva pra eles estão falando. Você quer dar spawn e pegar a tua vida? Não. Olha, olha só onde é que eu fui esconder não. a fase secreta. Não, tu me jogou pra longe também. Tu pulasse bem no mesmo tempo que eu. que tu mesmo tempo que eu? Eu fui primeiro. Tá, mais uma fase completada. Vou mostrar agora com o Star Palace. Uh, não, o Star Palace a gente não vai usar por um bom tempo. Não, é só pra mostrar mesmo. Ah A gente só vai mostrar aqui o Star Palace. A gente não vai poder entrar né? Mas Só pra mostrar. É bem legalzinho até. Uma coisa Ai, diferente. Mano, como é que pode? Eu só disse. Até agora eu não perdi pra ele. <risos> ah, mano. Fazer o que É a vida, né? Olha, o Star Palace é o seguinte. Tem um castelinho aqui em cima, né? Nas montanhas. Isso aqui era pra ser uma montanha, tá? Era. Era. Star Palace. É o palácio da estrela. Aqui a gente vai voando, ó. Aqui, ó. É aquela bombinha rosa que tinha falado sobre o Link, né? Da... Ah, até hoje estou tentando entrar aqui, mas não consigo. Este é um templo sagrado, se chama Star Palace. E o Link fica ali parado, ele nem tá tentando entrar. Beleza, tá fechada a entrada, não dá pra entrar. Aqui é um fundo de casa fantasma, eu não sei como tem isso. Eu não tem a entrada ali da... Não tem mais a entradinha secreta. Acabou. Por que tu achava legal? Eu achava. Um bug, um bug, eu tenho que mostrar. Olha só o som da Globo, mano. Aqui era pra ser uma entrada secreta, ó. Aqui. Só que eu desisti da ideia. Que é era muito exagerado. É muito exagerado também tem uma alta chance de fazer. É, verdade. Mas por que eu não faço nada? Eu botei assim automaticamente, né? Tá, beleza. Essa daí foi a fase. É só pra demonstrar mesmo, né? Não é pra jogar muito. A gente consegue entrar ali, lá no final do jogo, né? A gente consegue salvar a estrela e tal. É tipo... O que a gente ganha por zerar o jogo, sabe? Ai, oh, meu Deus. Olha só, não dá pra parar, ó. Esse é o ruim, né? Descobro up, não é. Mano, essa parte aqui é muito ruim de jogar. Eu vou tentar chegar com o... Aqui onde é que eu tô? É. Com o Tirando. Será que a gente vai conseguir fazer isso? É impossível. Mano, já não dá nem pra pular direito! <risos> ah. Eu já tô aqui de boa. Mano, o... sabe qual é o ruim das minhas fases? Eu não boto checkpoint. É. Eu não coloco checkpoint. É que tipo. Eu gosto das fases sem checkpoint, sabe? Não! Tu viu o que eu acabei de me esquivar? Tu viu que eu acabei de me esquivar? Não. E tu também não viu meu, né? Não. Sabe aquela parte ali do Bumba? Eu pulei no último time e consegui matar o Bumba. Ó, oh, vida grátis. Oh, meu Deus, meu coração. Ai, meu vem O que meu aconteceu? Meu... Eu tava tirando o bate. Eu, eu, eu ia cair lá pro precipício e eu bati bem, bem em cima. Nossa. Ah, é aquele inimigo do Mario 3. Tá? É chato pra caralho. Peraí, peraí. Tá, vai jogando aí. Vou... Tenta chegar aqui eu dar aquela turma. Ai, meu Deus. Ai, eu não consegui chegar aqui. Ai. <risos> Tinha gente ali chamando, mas. Ah. Era só o vizinho. Era o vizinho. Ah, meu Deus. Nossa, já deu 10 minutos de vídeo, mano. Caralho, eu tô tão... Beleza. Mas nunca, agora, não diz coisa possível, nem ferrou. <risos> porque que tu morreu? Ah, mas aqui eu acho que eu consigo passar por aqui. É eu acho... Ah, é, consigo. Tá. Mano, <risos> é de adivinhar, você tava escorregando, mas explodiu pulou bem no último time, né? Não. Ah. Eu, tu, tu morreu mesmo. Eu eu caí no precipício porque eu porque eu não consegui me controlar direito. Ah, é, esse é o ruim do Shield, né? Mais uma vidinha extra. Ah, a gente já tava com cinco vidinhas, né? É. Até ele não tá indo tão mal assim, não né, tá? Não. Uhum. Mais uma fasezinha completa, passar mais uma ou né? não? Não. Tá bom já. Tá. tá Só vou entrar no, no cano. Mas galera, o vídeo vai é ficando pra quê? Mais um bug vai... Eita, peraí. <risos> é muito bom esse bug. Aqui a gente já voltou pra superfície, né? O vídeo Mas... vai ficando por aqui. É, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis! Pause! E fui! Pode ir.